Bom, é isso aí, chegou o meu bloqueador de dados. não vou mostrar do outro lado, para não mostrar o endereço, né? Mas vamos abrir ele aqui para vocês verem. Anivetinho um bom, rápido bem para caramba. Poxa, que embalagem é essa? Galera, é só isso aqui, galera. que ele faz é o seguinte, quando você for naquelas estações lá, tipo... Você vai no McDonald's, por exemplo, tem aqueles pontos você recarregar, entendeu? Tipo, muitos ataques e invasões são acontecer através daquilo. Não estou ocupando o restaurante em si, porque não é só ali que tem isso, entendeu? Você, aí, você tem dentro de um ônibus e tal. Então o que, que esse bloqueador de dados faz? É que, que simplesmente, dentro do USB tem é, pontos que são para energização e outros para dados. Os dados não possuem aqui. Eles estão aqui, mas eles não são conectados, não são ligados, entende? Então assim, essa é a ideia por trás, esse bloqueador de dados. Isso aí. Vou deixar na descrição para quem quiser comprar de repente, tá? Bem interessante isso aqui, ajuda bastante quem se preocupa com a segurança. Lembrando que segurança não é somente no nível de software, tem que ser no nível de hardware também. Até a próxima, falou!